olá pessoal do meu canal eu sou santo e santo bem-vindo ao meu canal então o vídeo de hoje vai ser falando sobre autoestima, uma das coisas que atualmente está sendo muito, mas muito, mas muito preocupante na nossa rede de adolescentes como posso dizer não é e hoje eu vou falar para vocês como ter uma autoestima boa e como não deixar que as pessoas influenciem na sua autoestima. Então, se vocês vão, vão gostar do vídeo, não acho? Vão gostar do vídeo porque aí, tem que vai ser muito necessário para vocês. Tipo, uma das coisas que faz a pessoa baixar a autoestima são os comentários. Para ter uma autoestima baixa, são os comentários. Porque, um exemplo, você tem um canal no YouTube. E vê sempre que os comentários são sempre negativos. O que você vai pensar na hora é que as pessoas não valorizam o seu trabalho, não vejam o que você está mandando e não se sentem bem. E aí é que vem a queda de pressão ou de autoestima. fica com autoestima é muito baixa, porque veja que tudo que tem a fazer não está render em nada. E você fica muito depressivo. Tá vendo? E uma pessoa depressiva nunca é bom para a sociedade. Nunca é bom. Tem que ser sempre uma pessoa muito boa. Segunda coisa, tenta sempre contagiar as pessoas com a tua autoestima, mostrar que você sempre está lá para mostrar o bom da vida, o bom de estar nesse centro, o bom de estudar, o bom de ir na festa, o bom de ir no cinema. Mostra sempre, porque tipo, a pessoa que não te gosta sempre vai tentar baixar a tua autoestima, sempre vai tentar te mostrar o lado podre que você tem para baixar a tua autoestima. Sempre vai, te, vai procurar um defeito no teu corpo para baixar a tua autoestima E você tem sempre que estar tá alerta a isso Não deixa que as pessoas que estão ao teu redor Baixem a pessoa que você é Baixem a tua autoestima baixa o teu jeito de ser Não Todo mundo sabe que isso começa mais na escola Como o bullying Começa mais na escola A baixa de autoestima também começa mais na escola Então Uma das coisas que você sempre vai ouvir Quando querer bater a tua autoestima é você veste mal, não tens um bom look, não tens um bom estilo És feio, és feia, és gordo, és gorda, és burra, és burro, és idiota, és idiota, és idiota E não prestas para nada, ou você mesmo não presta para nada São as palavras que você vai ouvir mais de uma pessoa aqui, que quer é mais cima. Ou você é muito feia mesmo, não merece estar aqui você é muito burra, não merece estar nessa classe E aí a tua autoestima vai baixar para completo E uma das coisas que você tem que mostrar Essa pessoa que está te dizendo essas palavras É que você é mais do que isso Pode ser fé, mas tem o teu valor Pode ser gorda, mas tem o teu valor Pode ser gordo, e tem o teu valor Pode ser burro, mas tem o teu valor E ninguém é burro Todo mundo aprende no momento certo Mais uma coisa que eu tenho que dizer para vocês Não deixe nunca Nunca tua autoestima fica para baixo Porque você se não tem autoestima não é ninguém mesmo Não é ninguém, tipo eu, eu sempre tive uma autoestima muito baixa Mas agora eu tenho uma autoestima muito alta Que as pessoas até que estão ao meu redor e vejam. Eu a dia tive uma conversa com meu amigo no WhatsApp E eu comecei a falar das minhas coisas que eu estou a fazer agora dos, dos projetos que eu quero caminhar para mim E ele me disse porque eu tenho uma autoestima muito, muito alta Eu tenho uma autoestima que e a pessoa que está comigo até se contagia E eu falo Bem, eu trabalho sempre para ter essa autoestima muito alta Nunca vou deixar alguém baixar minha cabeça Porque para alguém baixar minha cabeça Tem que ser alguém da minha família Porque se alguém não... Se essa pessoa não é da tua família, meu irmão, meu irmão Não baixa a cabeça Porque ele sempre vai tentar te pôr para baixo Ele sempre vai tentar usar o teu podre A tua coisa mais terrível é por isso que você fala assim: você tem que pôr os inimigos mais perto e os amigos mais perto ainda. Porque com o inimigo mais perto, você vai saber qual é a hora que ele vai te atacar e qual é a hora que ele não vai te atacar. Tá Esse é o caso da autoestima. Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilha, subscrevem e comentem aqui o que é está que se passando na vossa vida agora, como é que vocês subiram a vossa autoestima ou como essa que acabou de ensinar para a autoestima. Tchau.